Sobrevoa o Grand Canyon. Ele dá a volta pelo Monte Everest. O próprio Mars diz. Foi ele sabe Meu nome é ele Vai te andando Ai, curi Eu vou te mostrar uma Nunca na minha vida Deixa eu ver Você conhece ele? Ah, Charles Mann. Vai. A América do Sul Bora? O Paraíso das Cachoeiras Lá do livro da biblioteca ah, Eu vou me viver lá em cima Quando eu tiver cheguei Só que Como eu vou Jura que vai levar a gente Jura de coração ah, Até amanhã, guri. Você é muito caladão. Puxa. <risos> da nossa casa. Ah, pra sua última oferta. Que que o senhor acha, hein? Já conhece muito bem a minha resposta. Botou-se oi. Eu não tô com ele! Tá Fica com a nossa casa. Jura? Quando eu morro? Sofre agora! Você vai receber a câmera, gráfica, Sou um explorador da natureza da tribo Cinquenta. Não. Eu podia ajudar o senhor através... Não. Poderia ser o seu. Muito bem. Boa ah, tarde. Meu nome não, é. Não, não, não. E eu... não, não. Será que o senhor está <risos> precisando. Não, não. Tá vendo aqui? É o distintivo por ajudar um idoso. Pureza Se... tem que ser explorada! Vá! Ah. todos os pais vão, eles colocam o Um grande explorador! Toda noite invade meu quintal e devora minhas pobres. alguém pudesse me ajudar. Pede pra mim, eu pego elas. Eu acho chover, seu Frederiksen. Acho que ela se esconde. Aqui, na seja. Vem pra fora. é, fora. Vai, vai. E você aí? O que está fazendo? Desculpe. Oh, peraí, senhor. Eu, eu não quero que você me Ah! O pessoal do asilo vem buscar o Bom dia, senhor Frederiksen. Sim, o senhor Segurança da encontro vocês na vaga. É claro, pode se despedir à vontade, senhor. Pela oitava vez. É, ele devia veio... 是 Ah, não te perder. Descer você no ponto de ônibus e é só dizer que. Espera. Ônibus? Não, eu uso meu vale transporte. O sei? A gente tá chegando? a oh, altitude aquela coisa? Era um prédio ou o quê? Ah! Ah! Onde? Onde? É Distintivo? Que conversa é essa? A gente fez ela descer, né? A gente pode ir andando... A... Olha, vamos andar até as dias no máximo Até o gás vazado Vai chegar lá Eu achei areia O senhor vai se sentir tão ajudado ah. Vamos brincar de uma coisa Vamos brincar de quem fica aqui. Vamos Brasileiro, quer andar é depressa? Ei. Meu cotovelo está um Minutos Toma, segura as minhas coisas. Seu Frederico, não é da minha conta. Ah, hum? seja. Na seja. Ah. Eu quase um grande explorador. Eu sou amigo de. Oi, rapaz. Não come? Sai, rapaz. Não fica com. Tão... Que é grande pra. Eu achei o narcejão. Bom, aí depende. Gosta de chocolate? O que é esse treco aí? O nascer. É, esquece. Vai embora, você manda daqui. Oh! E hoje é seu Frederico, sem ele gostou de mim. Manda daqui, vai embora, sobe. Essa não. não. Não, não. É o nome que eu dei pra ele. Eu levava ele pra passear. Eu troco o jornal. Canta peixe até besouro. Isso aí não tem nem rima. Desce aí. Você não pode ficar aí em cima. Uh -huh. Ah, Ele... Eu posso ficar com o pai pro senhor deixar? Mas eu falei que não, eu falei. Tô vendo você aí atrás Oi, tudo bem com vocês aí? É bom saber que tem mais alguém aqui em cima Tô sentindo seu cheiro Uma tartaruga Olha aquela ali, uh, A gente não pode ter cachorro. Achamos seu cachorro. Opa. Aham. Uh -huh. Lotte. E aí? Que? Meu nome é Doug. Acabei de te conhecer, mas já te inteligente. E fez essa coleira pra eu poder falar. Não é não, porque meu mestre é inteligente. Meu ah, Para poder falar. Mas vamos parar. Tira, me mandou numa missão especial. E sozinho, hein? Você. Ih, esse é o pai. O é um prisioneiro? Ah, tá Leve no caminho Mas é um cachorro que tá falando Dicen é só... Ah por favor seja meu prisioneiro Peraí peraí O que, que é isso? Quem são eles? Ai caramba o mestre não vai Logo passa recompensas do Mestre pelos seus esforços É, yeah, a sua voz tá engraçada Talvez vocês desejem força e astúcia não, não, A que achou um pássaro na missão especial dele muito ocupado mesmo claro, mas se o segundo mestre descobrir que você mandou fiel eu sei, eu sei você viu o pássaro? impossível Por favor, por favor, procura um aquele homem como se ele fosse meu mestre. Eu não sou. se não chega até a cachoeira! Vem cá, pássaro. Eu tenho que aturar. E se vocês dois não sumirem quando eu contar? Você aqui é uma bola? <risos> <risos> Hã? Hã? Traz de volta. Vai, vai me dá chocolate. <risos> vamos, vamos. Vamos. <risos> ah! Boa tarde. Qual é da frente? Nove. Terminei. Essa é pro senhor. Oh, é difícil, mundo. E É mais. Então eu conto. Nunca tinha botado uma. Bom. Nunca do lado de fora. Gosta de falar dessas coisas. Experimenta pedir em casa alguma hora. Bom, eu tento mais. O nome dela? A Feliz não é a minha mãe. Cerimônia de explorador pra colocar em mim o de barraca, né? Por que você não dorme? Senão você vai. O Frederiksen, o Top disse que quer levar. Ah. Oh. O Kevin pode ir com a gente? Não vai abandonar ele. Tá. É, é bom a gente andar. O dote. Muito bem, todo mundo de pé? Passou é o passou é o patrão. A ponta! Ei, essa comida... Filhotes dela? A casa dele é ali, em cima daquelas rochas. O Kevin tá indo embora? Precisam dela. Ela e os Filhotes tem que ficar juntos. Desculpa. Era o chocolate preferido dela. Ah. Kevin? Ah. Oh! Hum, hum, o Ah, ah é, é, é, já que eu disse te... Amanhã, é, passa amanhã Que eu vou ter um pássaro de... surpresa com isso Bom, pelo menos O mestre vai ficar mais feliz tá? Vamos com vocês, vamos até a cachoeira oh! ah! Ah! caça. Estão <risos> atrás do meu pássaro, não é? Mas... Peraí, você é Charles Bates? Isso. A aventura está lá fora. Charles Manson. Ele. É. Eu sou o Carl Frederico. <risos> Preciso de... dois não são mais invasores. São nossos convidados. Desculpem. E o seu dirigível lá ao lado do meu. Dá no um espírito de aventura o seu dirigível. <risos> é, Germans. Ele perdeu o pássaro Corra ele no Cone da. Eu não gosto do Cone da vergonha com Famosos. Nova York, Munique, Londres. Ah, é. O Arçon o último da espécie. Não, não. Quero uma surpresa. O único jeito. Poxa, vida. A tartaruga leopardo são mais. Interessante. Ah, sim, excelente escolha. Eu dou o costume de jogar cartas à noite e... Essa, prontinho, um amigo fiel. Obrigado, mestre. Venham por aqui. Minhas vezes. Mas aqui eu tenho um porquê. Y é o melhor chefe que eu... Y não <risos> <Y consegui. risos> Ah, minha ele adoraria, é uma honra, e agora eu quero ter, ter convidados aqui uma gostosa mulher. Ei! Não devia usar eu essa não palavra. Claro para o que eu contestei. Não. Mas assim que eu lembrei, Fiquei até alguns anos sem cortar onde ela mora. Não se pode de muitos cachorros. Ave. Mas descobriram que esta montanha... E igual a Kevin. Eu treinei ela pra seguir a gente. Seguir você, chocolate. É, eu dei um pouco do meu chocolate pra ela. Essas pessoas que passaram por aqui, um topógrafo fazendo um mapa. Um velho levantando. Queremos abusar da sua. O menino tem razão. Não comeram a sobremesa. Não, vocês precisam ficar, eu insisto. Hoje da cabana do vapor, sabe? Chocolate e ele de caramelo Aí a gente sentava vermelhos E quem contava mais caro? Boa São as coisas que eu mais me lembro Agora, de... se você está aqui, Frederico, sim, não pode estar Me solta! Não adianta gritar não, oh, cardeiro do... o cardeiro da... Treinamento do explorador da natureza. Vigia, sabe? Se encontrar o homem, já voa! Boa! Cara dele. Parabéns, Russell, por ajudar o idoso e eu quero dar a você a mais alta honra para Eu vou te mostrar uma nunca na minha vida. Você tem. Deixa eu ver. Você conhece ele? Charles Mann. E vai. A América do Sul. Bora? O paraíso das cachoeiras. Lá do livro da biblioteca. Eu vou me viver lá em cima. Quando eu tiver cheguei. Só que como eu vou. Jura de coração Até amanhã, gurichão Você é muito caladão Puxa <risos> da nossa casa. Ah, pra sua última oferta. O que, que o senhor acha, hein? Já conhece muito bem a minha resposta. Botou-se Eu não tô com ele! Tá Fica com a nossa casa. Jura? Quando eu morro? agora! Você vai receber na câmera gráfica a TVCAP. Sou um explorador da natureza da tribo 50. Não. Eu podia ajudar o senhor através... Não. Não poderia ser o seu... Muito bem. Ah, meu nome não, é não, não, não. Ele... Será que o senhor está precisando... Não. tá vendo aqui? É o distintivo por ajudar um idoso. A tem que ser explorada. Ah. Todos os pais vão, eles colocam... Um grande explorador. Toda noite invade meu quintal e devora minhas pobres. Alguém pudesse me ajudar. Pede pra mim, eu pego elas. Eu acho chorar, seu Frederiksen. Acho que ela se esconde. Aqui, não seja. Vem cá. ela fora. Vai, vai. E você aí? O que está fazendo? Desculpe. Oh, peraí, senhor, eu não quero que você mexa. Ah! Jesus. O pessoal do asilo vem buscar o seu. Bom dia, Sr. Frederiksen. O senhor. Segurança Mar. Encontro vocês na vaga. É claro. Pode se despedir à vontade, senhor. Pela oitava vez. Ele veio conhecer. Beijo, você! Ora Eu um tô ponto de ônibus e é só dizer que. Era... Ônibus? Não, eu uso meu vale transporte. e sei? A gente tá chegando? Qual oh, altitude aquela coisa? Era um prédio ou o quê? Ah! <risos> Ah! Onde? Onde? É Também eu vou. Olha aí! Foi mal. Quando morreu, é. Eu vim de tão longe pra ficar preso. Pra é. ganhar o meu distintivo? Que conversa é essa? A gente fez ela descer, né? A gente pode ir andando. Olha Vamos andar nessas dias no máximo até o gás zero vazado. Vai chegar lá. Eu achei areia. O senhor vai se sentir tão ajudado. <risos> <risos> <risos> Vamos brincar de uma coisa? Vamos brincar de quem fica quieto? <risos> Eu quero andar depressa Ei. Meu cotovelo está doido Por Minutos Mas eu não estava com vontade Só de... para parar Russell Zoologia. Toma, segura as minhas coisas Senhor Frederico Não é da minha conta Eu sou amigo de. Oi rapaz! Não comi? Sai rapaz! Não fica com então. que é grande pra. Eu achei narcejão! Bom, aí depende! Gostam de chocolate? O que é esse treco aí? O narcejão! Ah, esquece! <risos> Vai embora, você manda daqui! <risos> e hoje é seu Frederico, Sem ele gostou de mim! Manda daqui! Vai embora! sobe.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 Olha aquela quê? Uh, a gente não pode ter cachorro Achamos seu cachorro Opa Aham, uh -huh. Lott E aí? Que? Meu nome é Doug, acabei de te conhecer Mas já tinha inteligente e fez essa coleira Pra eu poder falar Não é não, porque meu mestre é inteligente ah, Para poder falar Mas vamos parar Tira me mandou numa missão especial e Sozinho Ih, esse é o meu prisioneiro Tá, ah, tá, leve no caminho Mas é um cachorro que tá falando Isso é só... Ah, por favor, você já me Peraí, peraí, o que, que é isso? Quem são eles? Ai, caramba, o mestre não vai... Logo passa, pássaro será recompensas do mestre pelos seus esforços É, yeah, a sua voz tá engraçada Talvez vocês desejem Força e astúcia. Não, não, não. Acho que achou o um pássaro na missão especial dele. Muito ocupado mesmo. Claro, mas, se o segundo mestre descobrir que você mandou. Exatamente. Eu sei, eu sei. Você viu o pássaro? Adão, tá não é possível. O Dog, com quem eu tô falando? Ah, por favor, por favor, não um troque de homem, como se ele fosse meu mestre. Eu não sou... Você não chega até a cachoeira! Vem cá, pássaro. Eu tenho que aturar. E se vocês dois não sumirem, quando eu contar... Você quer uma bola? Hã? Hã? Trazer de volta. Vai, me dá chocolate. Vamos, vamos. Ah! Boa tarde. Qual é a da frente? Nove. Terminei. Essa é pro senhor. Oh, é difícil, Mum. E decidimos? É mais. Então eu conto. Nunca tinha matar uma.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 O Kevin pode ir com a gente? e não vai abandonar ele? Tá. É, é bom a gente andar Muito bem, todo mundo de pé? Passou é o passando passou é o patrão.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 Oh! Hum, hum, e achado o pássaro? Ah, ah, é Já que eu disse te... Amanhã Passa amanhã que eu vou ter um pássaro de... Surpreso com isso Bom, pelo menos O mestre vai ficar mais feliz tá? Vamos com vocês Vamos até a cachoeira oh! ah! Ah! Estão atrás do meu pássaro, não é? Mas... Peraí, você é Charles Bates? Isso. A aventura está lá fora Charles Bates Ele é. Eu sou o Cal Preciso de dois não são mais invasores São nossos convidados Desculpe e seu dirigível lá ao lado do meu Dá no um espírito de aventura o seu dirigível <risos> É, é Ele perdeu o pássaro Coloca ele no cone da Eu não gosto do cone da vergonha Os famosos, Nova York, Munique, Londres Ah é, o Arsenal Tere, o último da espécie Não, não, quero uma surpresa O único jeito Poxa vida A tartaruga Leopardo, mais Interessante ah, sim, excelente escolha. Eu dou o costume de jogar cartas à noite e... Pois é, vai pronto. Essa. Prontinho, amigo fiel. Obrigado, Mestre. Venham por aqui. E às vezes. Mas aqui eu tenho, porque Y é o melhor chefe que eu. Ah, y conseguiu. É! Ah, minha era doraria.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 não queremos abusar da sua. O menino tem razão. Não comer uma sobremesa. Não, vocês precisam ficar. Eu insisto. Quer? É meio selvagem Tipo assim, quando meu pai falava, parecia tão fácil Ele é muito Todas as minhas reuniões da Cabana do Vapor, sabe? Chocolate e ele de caramelo Aí a gente sentava nos e E quem contava mais caro? Boa São as coisas que eu mais me lembro O que a gente faz agora, Dag? Parabéns, em montanhismo, por ajudar o idoso. parece <coughs> vou colocar o dele. Parabéns, Russell. Por ajudar o idoso e eu quero dar a você a mais alta honra. Muito bem, eu acho que eu já chamei todos os moradores, selvagens. Todo mundo pronto? vai chegar. Só que, como eu vou...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 Poderia ser o seu. Muito bem. Ah, meu nome é. Eu... Será que o senhor está precisando. Tá vendo aqui? É o distintivo por ajudar um idoso. tem que ser explorada! olha, todos os pais vão, eles colocam o Um grande explorador.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 O pessoal do asilo vem buscar o... Bom dia, senhor Frederiksen. o senhor Segurança, da Mara. vocês na vaga. É claro, pode se despedir à vontade, senhor. Pela oitava vez. É, Ele devia conhecer. daqui fora, guri. Ana seja, lembra que Parecia mais uma ratazana bem grande. Me deixe entrar. Não. Ah, tá bem. Você pode... Oh, adora. <risos> Olha os óculos. Uma terra perdida no tempo. Vai para a América. Mas o senhor é esperto que vai levar sua TV e as outras coisas. Yeah. Guri, quer parar é Oh, assim. <risos> OK, tá está tão... Puxa, que legal O senhor de igreja Aí, dá pra ver a sua casa da... é, Não é uma boa ideia Eu conheço aquela nuvem tipo, ah, assim, tá Eu guardei pra todos ver. esses valores vou... pra... O que você está fazendo aí? Oi. Eles, tá. Claro. Onde está? Ah, a gente está na América do Sul. Meu pai que deu pra mim. Mostra onde a gente está, não se perder. Descer você no ponto de ônibus, e é só dizer que. Ônibus? Não. Eu uso meu vale de transporte. A gente está chegando Não, eu estou de aquela coisa Era um prédio ou o quê? Peraí, peraí Não Para trás Onde? Onde Eriksen Também tá eu ah, vou. Olha aí! Foi mal. Ah, ah, ah. Quando morreu, brother? Ah. Eu vim de tão longe pra ficar preso. ganhar ah. o meu distintivo? Que conversa é essa? a gente fez ela descer, né? A gente pode ir andando. Olha. Vamos andar seis dias no máximo até o gás ser vazado. Vai chegar lá. Eu achei areia. O senhor vai se sentir tão ajudado. Vamos ah. brincar de uma coisa? Vamos brincar de quem fica quieto? Não. <risos> Você está depressa? O cotovelo está Minutos ¿Qué es Você não pode ficar aí em cima Ah, uhum. uh, ele Eu posso ficar com o pai pro senhor deixar Mas eu falei que não Eu falei Tô vendo você aí atrás Oi. Oi, tudo bem com vocês aí? É bom saber que tem mais alguém aqui em cima Tô, Tô sentindo seu cheiro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 Ih, esse é o pai, um prisioneiro? Ah, tá, tá, leve no caminho Mas é um cachorro que tá falando isso é só... Ah, por favor, seja meu prisioneiro Peraí, peraí, o que, que é isso? Quem são eles? Ai caramba, o mestre não vai uhum. Não, logo passa, pássaro será recompensas do mestre pelos seus esforços <risos>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 ah, Por favor, por favor, não é um homem. Como se ele fosse meu mestre. Eu não sou. se não chega até a cachoeira. Ah. Vem cá, Pássaro. Eu tenho que aturar. E se vocês dois não sumirem quando eu contar? Isso aqui é uma bola? <risos> <risos> Trazer de volta. Vai, vai me dá chocolate. <risos> vamos, vamos. <risos> ah! Boa tarde. Qual é a da frente? Nove. Terminei. Essa é pro senhor. Oh, é difícil, mum. E É mais. Então eu conto. Nunca tinha botado uma, uma. Bom.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 com a gente não vai abandonar ele? tá é, é boa a gente andar boa a muito bem, todo mundo de pé é só o patrão, é só o pássaro aponta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 Seu dirigível lá ao lado do meu Lá no espírito de aventura o seu dirigível <risos> é, espécie, Ele perdeu o pássaro Coloca ele no cone da... Eu não gosto do cone da vergonha Os famosos, Nova York, Munique, Londres Ah é, o Arsenal Alteri, o último da espécie Não, não, quero uma surpresa O único jeito Puxa vida. a vida leopardo Leopardo, mais Interessante ah, sim, excelente escolha. Eu o costume de jogar cartas à noite e... Vou jogar essa Essa, prontinho, um amigo fiel. Obrigado, mestre. Venham por aqui. Duas vezes. Mas aqui eu tenho porque porquê. Y é o melhor chefe que eu... Y conseguiu. <risos> <Y> consegui. <risos> ah, minha ele adoraria,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 são as coisas que eu mais me lembro olha, está lá <risos> olha aqui a minha oh, não, não vai achar seus filhotes vai, corre vai, ah. vem, ah. Meu. isso não tá tudo bem eu cachorro mal cachorro mal tem que isso me mata Come on! going to to